Beleza, tô aqui com mais um vídeo Dessa vez galera trazendo para vocês Mais uma gameplay Bom rapaziada, tô gravando bastante gameplay Porque eu tô sem ideia, literalmente para gravar vlog Mas é mais, mais por causa de opção mesmo que, que eu não tô conseguindo gravar desde vlog Por conta que eu esqueci o carregador da minha câmera lá em, no, na casa de praia, então eu vou ter que esperar aí uma semana aí pra poder gravar o Vlog massa pra você. Mas é isso aí rapaziada, não esquenta que os vlogs normal aí vão voltar no canal. Eu postei um vlog ali, mas não ficou tão legal porque foi diretamente, ficou bom, mas não ficou tão bom quanto a qualidade da Kino. Então, é, em breve aí eu vou estar tá fazendo aí o, o DailyVlog pesado. Porque... É isso aí rapaziada, bora lá pro, pras gameplay rapaziada. Faz tempo que eu não trago o Hot Shirig, mano. Eu baixei de novo hoje. E rapaziada. Tô um pouquinho enferrujado aí para jogar, mas. Jogar casual, vamos um jogar casual, como eu não, como eu não, não sei, <risos> não lembro muito Agora aí, acabei de jogar de uma partida ali, mas era partida teste, então não, não contava Mas tá, se você gosta de jogar, ele gosta do canal aí, deixa o canal, deixa o like aí Eu ia parar, deixa o canal Mas deixa o like aí para mim saber se você tá gostando dos vídeos Um detalhe ó, bater 15 likes aí, eu trago mais vídeos, mais vídeos aí Não, 15 likes é muito pouco 20 likes aí eu trago mais vídeo de host que diz. Bora lá. Ah, mano. Achei casual é com... Ah, não. Casual é com bote, não, mano. Opa. Passei aqui, beleza. Calma aí. Calma aí. Mano, eu queria tentar mudar a câmera, não? ai ai o cara me bateu aqui, tropa Eu, hein. Nossa, mano. Passei aqui no jato aqui, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, eu queria mudar muito a câmera, velho, mas não dá pra mudar. Eu não lembro mais como é que muda. Se alguém souber aí, comenta aí pra mim. Ah. É que daí a bola não saiu tá da bola, tá ligado? Não acompanha Quase, mano, quase eu fiz uma cagada ali, rapaziada Eita, caramba, opa, opa Mano, eu queria muito mudar essa câmera, calma aí Ah, não aconteceu, eu não consegui, mano Pensei que era T, apertar T, tu mudava de De... Não, não é, ou F1, mano, deve ser F1 Ah, beleza, bom assim mesmo Mano, eu achei que eu tinha perdido a maioria das coisas na minha conta Não, não, não, não Tira, tira, tira, tira Não, velho, não, velho 3x1, mano ah, mas só porque eu comecei a gravar aqui, o bagulho já começa a perder, mano. Da caralho, mano. É só eu começar a gravar que eu começo a perder, mano. Impressionante. A moral, rapaziada. Eu, acho que eu não fico tão concentrado, mas eu vou me concentrar aqui tentar falar com vocês aqui. Bora. Aí, caramba. Olha isso, mano. O cara do meu time me atrapalhando, mano. E aí? E aí, esses é caras roubam nitro, vata, mano. Calma aí, cadê a bola? Mano? Vou pegar os nitros. Aí, peguei, bati na bola, mas não adiantou pôr nenhum. Né, não adiantou pirela nenhuma, tropa. Opa. Opa. não, não, não, não, não. não, não. Ficar no gol aqui, tropa. Vou ficar no gol. Cadê a bola? Cadê a bola? Vai, vai, vai. Gol. Caramba. Queria ter nitro, mano. Mas eu fora que eu não consigo pegar os nitros grandes, mano. E aí, agora eu peguei o nitro grande. Boa. Mas agora eu já vou poder conseguir ajudar. Ah, mano, a bola passa muito rápido, velho. É muito fora jogar o tiro aqui, tropa. Aí eu faço... Não! Tomei um gol, mano. Ah, mano, time ruim, velho. Na moral, velho. Mano, eu fiquei moscando ali, mano. Fiquei paradão, mano. Ele tá fazendo um gol aqui, mano. Calma aí, rapaz. Calma aí. Bora vai. Foda que eu tenho que pegar a tá ligado? Se pegar Nita tá suaz. Ah não. O cara vai lá e me atrapalha, mano. O cara é cuzão, velho. Eu, hein? O cara do meu time me atrapalhando, tropa. Agora eu fiquei bravo. Namorão. Olha isso, mano. Tomar banho também. Vai, ô, oh, vai, vai, vai. Quero ver se tu consegue fazer gol. Tá chantanadinho? Tomar banho, vou jogar é mais uma partida que esse time aqui tá maluco, tropa. Meu Deus. Que lixo Três dias depois. Oh, Rapaziada, já achei outra equipe aqui, mano. Bora lá, então. Mano, será que eu tô com o áudio, o áudio pegando no, no coisa? O tava me ouvindo ali, mano. Achei Sei não, hein? Ah, mas caguei também. Bora, bora que agora nós vai ganhar. É, agora eu tô sentindo nós vamos ganhar. Mano, nós tem que ganhar uma pro vídeo, tropa. Na é moral mesmo, pegar o nitro aqui, beleza. Ah, mano, a bola já vem pra cá. Sabe, minha reléquinha. ficando bravo já, tô ficando bravo. Vai, só fazer o gol, só fazer o gol. Ah, mano, deixei a bolinha limpinha, velho. Deixei a bolinha limpinha, droga. Os caras não pegaram a bola, mano. Então, não, não vai diferenciar no time inteiro. Jogar bem. Ah, mano, olha é isso, mano. Os caras são muito ruins. É, o chute. Na moral, tô ficando bravo já. Fica aqui, eu vou pegar o ninho, vou ficar aqui. Tô avaço. Tentar analisar um pouquinho mais, mano. Boa, boa, um a um. Mano, golaço, golaço, golaço. Agora, como é diagonal, vou ter que ir. Eu tirei a bola, tirei a bola, tô. É bom. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Hum, mano, olha a cagada que eu fiz, mano. Tentar limpar essa cagada, hein? Mano, eu me confundi com os botão, velho. E o gol, o gol, o gol, não, velho. Não, mano. Ah, também, né? O cara bateu, não. a cagou, não, muito também. Fudiu o cara e ainda bateu o gol, mano. Cagou, não, muito, tô. Olha lá, bora, lá, bora, lá. Mano, essa roda aqui do meu carrinho tá da hora. Mano. Já pega ninto, né, já pega ninto. Né. Nito. Consegui melhorar a câmera, mano. Seria melhor pra mim. E, PQP. calma analisada. Ah, mano, cagou, mano. Cagou na moita. Cagou na moita, tropa. Três minutos já, mano. Esperar, vou esperar. Deixa os caras aí. Deixa os caras aí. Tô analisando aqui, olha que é, é, é a oportunidade, não é Marco mano. Ui, se pega aquela bola. Ah, mano, me explodiram, velho. Que viagem, mano. Foi gol. Vai dar 7 a 1, hein. Brasil e Alemanha. Ah, mano, olha isso. Cagou na muito aí ah, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Pena que não jogou melhor. Pô, atrás também não tô fazendo nada demais, mano. Bagulho muito Aí, cá. Vai, vai, acelera, acelera. Ui. Mano, é que eu, eu pego e clico. Não, velho, não, não, não. Nossa, quase caiu do cabal. Se desse uma cagada agora. Aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí, padrão. Vai, vai, vai. Aê, caramba, que golaço, mano, na moral, mano, consegui controlar a bola certinho, tropa, lá, ó Dibrei o cara, pô, pô nem... mentira, nem dibrei o cara, não Mas consegui controlar a bola certinho, mano Beleza, tô pegando o jeito do bagulho, tô pegando o jeito do bagulho, rapaziada. É. Ô, caramba, aí, beleza, vira, vira, vira, vira, vira Pô, vamos empatar, tropa, vamos empatar, vamos empatar Dá pra empatar, vamos empatar aqui, ainda tem um minuto ainda, Mano, que golaço que eu fiz aí, rapaziada. Pra quem tá... Quase cinco meses sem jogar. Mais, até mais, eu acho. Tá bom tá vindo, tá bom tá vindo. Deixa, deixa, deixa, deixa. a bola, deixa a bola. Ai, caramba, ai, caramba. Boa, tropa, boa, mano. Vou empatar, mano. Vou empatar, não vai empatar. Só vai virar ainda, mano. Não vai virar. Tô falando, tô falando. Esse... Esse... Esse maionese aí joga demais. A maioria mesmo. agora não é só, agora é nós. o uh, caramba, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Eita, cadê a bola? Cadê a bola, velho? E é muita loucura. Você Nitro? Você Nitro? Aí? Não, não, não, velho, não. Fui quase com o contra, quase com o contra, quase com o contra, velho. Aí vai, vai, vai, vai, vai, vai. Dá para ir? Boa. Aí, caramba, virão Porra, Viramos, tropa. <risos> Que virada foi essa, mano? Na moral, tropa, que virada foi essa, na moral? Caramba, mano. Que virada, tropa. Tirei a bola, hein. Tirei a bola, hein. Boa, boa, maionese. Boa. eu o Marionese aí, ai, caramba. Joga muito, joga muito. Joga muito, joga muito. Joga muito no Barcelona. Ah, mano, esquece, rapaziada. Passamos, passamos, já. Viramos. Que virada foi essa, mano, na moral? Já virar o, o, o gol da virada foi o meu, hein. Caramba. Ai, ai, ai. É, aí os caras tão me batendo, mano. Ah, nem adianta mais, mano. Já era. Já cagou na morte. Já era, esquece. Aê, mano, rapaziada. Rapaziada, esse é isso aí o vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Mano, que virada, rapaziada. Que virada foi essa, na moral, mano. Virada épica, na moral, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam do jogo aí, mano. Eu vou estar tá trazendo mais aí. É isso aí, rapaziada. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí. Se inscreva no canal e. Ui.